Every memory of looking at the back door What's up, learners? Junior Silveira aqui e esta é uma aula de música, inglês com música, a nossa Song Class. Se chamava Cante Direito antes, aí a gente mudou para Song Class, onde eu ensino você a cantar um pouco melhor o refrão das suas canções internacionais favoritas. A canção de hoje é Photograph, da banda Nickelback, e Photograph significa fotografia, né, foto, claro. Essa canção fala sobre memórias, situações antigas que a banda viveu ou qualquer pessoa pode viver, nos tempos de escola, ah, o primeiro beijo e aquela coisa toda. Essa música me dói, viu? Me dói porque eu lembro da Aline quando ela não gostava de mim. Então eu chorava as pitangas por ela. E dói nela também, porque ela lembra da Disney quando ela trabalhou lá. Enfim, essa música tem história, hein? Memory, Photograph. Nickelback é algo como cinco centavos de, de troco. É mais ou menos essa tradução do nome da banda. Porque Nickel significa cinco centavos, é o nome da moeda de cinco centavos, nickel literalmente isso, nickel E back, entre outros significados, significa é, de volta, então cinco centavos de volta, cinco centavos de troco. É, tem uma história para o nome da banda ser assim, mas eu não vou me aprofundar não, depois vocês procuram aí na internet. O refrão dessa canção é um pouco trabalhoso, tem muitas palavras, muitas frases, ele canta tudo muito junto, né? colado, mas eu acredito que você vai entender a explicação, entender como elas são cantadas, e vai conseguir cantar melhor. Finally! A primeira parte do course do nosso refrão começa assim. Então, every memory of looking out the back door. Eu chamo a atenção para a palavra memory. Quando é cantada nessa canção, ele fala a, a letra O, né? Memory, memory. É interessante dizer que quando você estiver conversando e falar esta palavra, você pode tirar o O, tá? Ficando assim, memory. Memory, memory, isso no inglês falado. Na canção, ele cantou memory, então tá tudo bem, tá? Licença poética, acontece, erros em canções, é, pronúncia diferente, conjugação diferente, tudo é licença poética. Na música vale tudo, tá? É arte. E o off, que você falaria off, esse aí é com dois Fs, tá? Off. Esse com F só é of, of. o F tem som de V. Então, memory of looking out, of looking out. Fala você ó, of looking out, every memory of looking out, looking out, parece que é uma palavra só, né, looking out, looking out the back door, the back door. Então, cantando de novo a primeira linha, fica assim, ó, every memory of looking out the back door, certo? Acho que não tem muito segredo, é só praticar. Lembrando que a tradução, você vai lá no Google e procura, tá bom? Aqui eu só te ajudo a cantar um pouco melhor. Segunda linha fica assim, ó. Thought I had the photo album spread out on my bedroom floor. Essa provavelmente é a parte mais trabalhosa, hein? De novo. Back to I had the photo album spread out on my bedroom floor. I had the photo album spread out on my bedroom floor. <risos> eu chamo a atenção pra essa parte aqui, ó. Spread out... On, spread out on, spread out on. Esse D de spread eu expliquei em alguns vídeos passados. É o que nós chamamos de quick D. Quick D é o D rápido, que é o som da, da letra R da palavra aranha, né? Aranha, é Maria, Maria. Então esse quick D tem esse som de r, né? E por que isso aconteceu? Porque o D ele está no meio de duas vogais, não? Então spread, ó, a vogal antes do D, né? E a próxima palavra, out começa com um som de vogal, então spread out, spread out, spread out on, só que esse T de out, ele também vai ganhar um som de R, ou seja, aí temos um flap T, flap T, que é quando acontece a mesma coisa, o T está entre duas, dois sons de vogal, então temos aí um quick D, um D entre dois sons de vogal, e um flap T um t entre dois sons de vogal também então os dois vão ganhar um som de r então é como se eu cantasse assim ó spread out on spread out on spread out on tenta você spread out on e isso na música vai encaixar assim ó I had the photo album spread out on my bedroom floor I had the photo album spread out on my bedroom floor spread out on my bedroom floor <risos> que coisa hein se você conseguir cantar essa parte Manda lá no meu DM no Instagram que eu quero ouvir. Beleza? Tá aparecendo aqui embaixo o Instagram. Próxima parte. It's hard to say it, time to say it. Acho que é tranquilo, né? It's hard to say it, time to say it. It's hard to say it, time to say it. It's hard to say it, time to say it. E a próxima parte. Goodbye, goodbye. Bem difícil, né? Goodbye, goodbye Acho que não tem problema Agora a segunda parte do chorus, do refrão Isso aí, hein? Vamos lá Every memory of walking out the front door Every memory of walking out the front door Every memory of walking out the front door Walking out, walking out the front door Walking out the front door próxima linha I found the photo of the friend that I was looking for I found the photo of the friend that I was looking for eu gosto muito dessa parte ó the friend that I was looking for the friend that I was looking for Oh, the friend that I was looking for the friend that I was looking for friend that I é como se o D do, de friend e o T de that se juntassem né? e ganhassem um som de, de T. Friend that I. Friend that I. Friend that I was looking for. Então tenta você aí, ó. I found the photo of the friend that I was looking for. I found the photo of the friend that I was looking for. It's hard to say it. Time to say it. Goodbye. Goodbye. E aí, repete o final. Goodbye, goodbye. It's hard to say it. Time to say it. Chama atenção que a letra T né, de, de it, algumas vezes não é pronunciada. It's hard to say it, time to say it. Talvez o último é bem mais é, é, ouvível, vamos dizer assim. Principalmente nas versões ao vivo. Né? Então não tem problema se você não ouvir o T de it. Principalmente no primeiro, né? Então fica mais ou menos assim é, essa parte. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye Alright learners, agora que vocês pegaram as principais partes do Chorus, nosso refrão, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar junto comigo o refrão de Photograph da banda Nickelback. Let's go! Sing along, ponha sua voz pra fora e deixa o mundo te ouvir. Vai, abre a janela aí, todo mundo cantando junto, perde a vergonha, canta alto, em bom som, tá? Porque a gente aprende assim, cantando, errando, não acertando e vai pra frente. Não tenha vergonha não. Canta aí comigo. Here we go. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Me siga lá no Instagram. Eu posto várias dicas e aulas todos os dias. E vem cá. Eu separei esses dois vídeos aqui de música, inglês com música, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai te ajudar muito nos seus estudos. Pode clicar. Eu sou Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem se de todos vocês. See you around. Bye.